e esse partido, a gente vai ter vez, e a gente vai ter voz, e era uma coisa. Aí saí, aí fiquei conhecendo mais, aí o Lula também depois, eu quero conhecer essa Benedita, que falam um tanto, lá do Rio de Janeiro, uma liderança comunitária, aí passamos, tive na casa de Lula, Lula com aquela famosa sopa dele, aí comecei, gostei demais de Marisa, e comecei assim, ter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 Hoje eu fico pensando como é que a gente poderia ser eleito. Quem, quem bate cartão não vota em, em, em patrão. O importante não é, não é como é? O importante não é ganhar. O importante é competir, o importante é botar o um projeto. E eu ficava assim: mas gente, se a gente não vai votar, quem vota em patrão? Quem bate cartão não vota em patrão. Como é que vai? Como é que eu vou pedir o voto para a pessoa que trabalha com ela? Como é que eu vou? Que a gente... Ai, não, quem... não, não vote em patrão. Aí eu olhava, tinha um monte de patrão e de patroas com a gente, que nós, companheiros e companheiras de classe média candidatos. Né? Eu via aquela contradição, mas eu ia, ia para frente. Aí, vamos, vamos, no Rio de Janeiro, na cidade,